Boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. Hoje, 6 de junho de 2022, é, me encontro na casa do Senhor para ministrar o estudo da palavra. É, quero, antes de iniciar, orar com os irmãos, para que tudo que seja liberado aqui seja na direção do Senhor, para que tudo que venha a ser para que tudo que venha a ser ministrado, para que tudo que venha a ser compreendido pelos meus irmãos venha ser do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós chegamos a Ti, nos encontramos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai amado, que o Senhor venha a conduzir esse estudo nesse momento, Pai. Que todos aqueles que venham acessar ao vivo ou em algum outro momento, possam compreender tudo aquilo que vai ser ministrado, que nada venha a ser confundido, que nada venha a ser transformado pelo inimigo, que aquilo que for falado venha a ser do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que tudo venha a estar na Tua ordem, na Tua paz, na Tua direção porque sem ti nós nada podemos fazer. E desde já eu te agradeço, te louvo, glorifico o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Ah, então, irmãos, o tema que eu escolhi hoje é... Por que os cristãos deixam de congregar? Ah, fazem... Duas semanas, o pastor Lauro pregou sobre uh, a dracma perdida, né? pregou sobre o filho pródigo uh, e pregou sobre a ovelha que se desgarrou do rebanho. E aquela pregação, a pregação do pastor Lauro me, me inquietou, me inquietou no espírito porque uh, foi falado nessa pregação daqueles que deixam de congregar, daqueles que se separam do rebanho, daqueles que se separam, daqueles que passam a viver sem uma das ordenanças do Senhor que é a de congregar em Hebreus 10, 25 diz assim não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima portanto irmãos uh, nós temos assim uma convicção plena em nossos corações, como congregação, como corpo de Cristo na terra, de que o tempo se aproxima, de que nós estamos vivendo os últimos tempos, de que nós estamos vivendo os tempos que precedem a volta do nosso Senhor. E há uma ordenança aqui em Hebreus 10, que nós não deixemos de congregar uh, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Portanto, nós hoje deveríamos congregar muito mais, né? ao contrário de deixar a congregação. Eu fiz um breve estudo com relação a essa questão dos desigrejados, né? uma palavra que... Uh, infelizmente está na moda agora. né? No Brasil existem 60 milhões de pessoas que já conheceram o Senhor Jesus, possivelmente foram batizadas, A gente, eu não tenho condições de dizer o percentual dessas 60 milhões que foram batizadas, das quais 30 milhões, 50%, deixaram de congregar, ou seja, estão desigrejados. Existe hoje um movimento crescente no, no Brasil dos desigrejados, né? ah, que, obviamente, para quem tem o um mínimo de conhecimento da palavra, para quem se preocupa em estudar a palavra, percebe que é um movimento satânico, né? Nós não podemos uh, achar normal que a gente saia da congregação que desde a igreja primitiva lá em Atos, né? Quando os irmãos partiam o pão, oravam, estavam juntos, né? Estavam congregados. Que seja normal que hoje a gente tenha os desigrejados. Inclusive existem já pastores dos desigrejados. Né? Sendo que em Hebreus 10, 25, a palavra é clara. Não deixemos de congregarmos. Como é costume de alguns, antes façamos a admonestação e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Irmãos, nós estamos vendo o dia se aproximar, irmãos. Nós estamos vendo os sinais. Nós não sabemos se vai ser dentro de um mês, dentro de três meses, dentro de um ano, porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Mas nós sabemos sim que nós temos visto os sinais do, do, do fim dos tempos. né? E a pergunta que o Espírito colocou fortemente no meu coração, uh, quando eu estava estudando essa situação, foi a seguinte. Nós, como congregação, cada um de nós como irmãos, cada um de nós como membros da congregação do Ministério Rema, uh, nós cooperamos para que os irmãos permaneçam na congregação? Essa é uma pergunta que eu gostaria que cada um dos irmãos se fizesse. Nós somos cooperadores para que os irmãos permaneçam na congregação? Né? É, Deus é amor, né? nós é, ouvimos isso milhares de vezes o amor de Deus é santo e justo mas Deus é amor a essência de Deus é amor e uh, na sequência dessa pergunta se nós somos cooperadores para que os irmãos permaneçam na congregação nós temos a seguinte pergunta nós expressamos o amor de Deus para com os nossos irmãos, a ponto de que os mesmos desejem nos encontrar novamente no templo, no próximo culto, na próxima atividade? Ou simplesmente nós permanecemos fechados no nosso grupo de amigos e o que acontece em volta não nos diz respeito? Eu acho que muitos de nós sabemos a resposta, com, al com algumas exceções, a maioria de nós, nós não somos irmãos. Infelizmente, eu tenho que colocar, sim, uh, essa questão. Uma igreja que acolhe, os líderes acolhem, sim, uh, mas a congregação como um todo, nós, os irmãos, nós não temos a, a atitude de ir conversar com o irmão, como eu falei, existem exceções, mas de ir lá, de perguntar, saber de onde o irmão veio, qual é a necessidade até desse irmão, se nós de alguma forma podemos ajudar essa pessoa, se nós de alguma forma podemos uh, oferecer aquilo que a pessoa está mais precisando, que certamente naquele momento uh, vai ser de acolhimento, né? Então, a maioria, da, a maioria das vezes, assim, isso é perceptível a quem quer enxergar, quem quiser se enganar a si mesmo, amém? Esteja livre. Mas a maioria das vezes nós não nos preocupamos com o irmão ou com a irmã que está chegando na igreja. Nós não fazemos a menor questão de saber quem é essa pessoa, de onde ela veio, se nós temos alguma possibilidade de ajudar essa pessoa. Isso não acontece, irmãos, infelizmente. Como eu falei, através da liderança, a liderança, sim, a liderança acolhe os irmãos, mas nós como congregação, se chegar um irmão aqui, vai ter um ou outro irmão que vai lá conversar, que vai se apresentar, mas de uma forma geral, a nossa igreja não é a, a nossa congregação, né, não é a nossa igreja, a igreja é uma só igreja de Jesus Cristo. A nossa congregação não é uma congregação acolhedora. E cabe somente a nós modificar esse quadro. Né? E como nós temos essa situação das pessoas deixarem a igreja, eu me pergunto assim, cada um de nós faz a sua parte para que os irmãos, para que nós, para que uh, o ancião, o novo, aquele que está há pouco tempo na igreja, há muito tempo, permaneça na igreja? Cada um de nós faz a sua parte? É uma pergunta que o Espírito nos deixa nessa noite. Muitas vezes, irmãos, nós é... achamos, por algum motivo, que, como nós já recebemos o Espírito Santo, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos vivendo a nossa história, nós estamos vivendo a nossa trajetória espiritual de busca, uh, seja ela de bênção natural ou espiritual, nós não temos esse, essa demanda de acolher os, os demais, mas eu vou ler na palavra que isso é uma ordenança do Senhor, é uma ordenança que nós todos deveríamos ter impresso no nosso coração. Em João 16, 34 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Jesus alguma vez não expressou amor para com seus discípulos, para que os samaritanos que eram inimigos do povo judeu na época, ele não expressou amor aonde quer que ele fosse, nós queremos ser discípulos de Cristo, o que, é que nós temos expressado, o que, é que nós temos entregue para aqueles que vêm à casa do Senhor buscar Jesus Cristo, nós conseguimos minimamente ser discípulos do Senhor e acolher essa pessoa para que essa pessoa tenha vontade de no próximo culto estar aqui, de no próximo culto vir, encontrar as pessoas. Isso faz parte, irmãos, isso faz parte de uma congregação. Nós... Sempre falamos, nós repetidamente falamos que nós somos família espiritual. Uma família se relaciona. A família espiritual se relaciona. Ela não se relaciona, o irmão não se relaciona só com a irmã. Uh, naturalmente falando, pai, irmão, irmão, irmão, irmã. O irmão não conversa só com a irmã. O, irmão, o filho conversa com o pai, com a mãe, com os irmãos, Com todos. E nós aqui temos grupos onde as pessoas se relacionam, onde corre tudo bem, mas quando nós temos pessoas novas que precisam ser acolhidas, nós não permitimos que elas façam parte da nossa família. Talvez não permitir que elas façam parte da nossa família seja um pouco forte, mas nós não abrimos a porta para que essa pessoa entre e nós venhamos a permitir que ela faça parte do nosso grupo que ela seja parte da nossa congregação que nós venhamos a expressar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou que é amar uns aos outros Jesus ele não disse para amar pela metade, ele disse assim, oh, vocês têm que amar como eu vos amei. Jesus Cristo entregou a vida por mim e por ti, meu irmão. E nós, é, muitas vezes, ou na maioria delas, nós não somos capazes de sair do nosso lugar ir lá, naquele irmão que está chegando, perguntar para ele de onde ele veio, como é o nome dele, trazer ele aqui no fim do culto para receber uma oração, perguntar o nome dele, se colocar à disposição, uh, colocar todas as coisas que a igreja oferece, terapia espiritual, de repente até apresentar ele para o pastor, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta em casa, para que ele possa se sentir numa família, na família da fé. Né? A nossa congregação, irmãos, no YouTube, nós, nós somos mais de 3 mil inscritos. Eu fiz questão de olhar hoje. Nós somos mais de 3 mil inscritos. Nós temos uma média de pessoas por culto em torno de 100, 150, talvez 200 pessoas. Aonde estão os outros, os, os demais irmãos, os outros 2.800? O que, que aconteceu com esses irmãos? O que que houve? Nós não somos responsáveis de nenhuma maneira por nós estarmos nessa condição. Se alguém achar que não, amém. Eu acho que sim. Eu acho que nós somos muito responsáveis. Eu acho que nós temos falhado como congregação. Existe uma passagem em Mateus 13, 8, que diz assim. <coughs> Perdão irmãos, não é em, não é em Mateus 13,8 é, Eu não vou saber agora onde é que está a palavra, mas Não tem problema é, existe, existe uma palavra na Bíblia que diz assim A ninguém devais coisa alguma Senão o amor recíproco por quem ama o próximo tem cumprido a lei Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei se nós amarmos o nosso próximo, o Senhor diz que nós temos cumprido a lei. Mas esse amar o próximo não é o próximo que nós escolhemos, não é o próximo que nós achamos que tem os mesmos interesses que nós, é o próximo que tem necessidade, é o próximo que chegou na congregação e que tem necessidade e que muitas vezes exige sacrifício de nós para que nós venhamos a integrar essa pessoa na congregação. O que eu vejo hoje na nossa congregação é o contrário da expressão do amor de Deus na igreja, é muitas vezes o orgulho, soberba, estamos cheios de razões, cuidamos da vida dos outros, esquecemos de cuidar da nossa, não cuidamos da nossa língua de forma nenhuma, não prestamos atenção naquilo que nós falamos, estamos sempre prontos a criticar alguma coisa, mas poucas vezes estamos prontos a trabalhar e a ajudar. Quase nunca nós estamos prontos a trabalhar e a ajudar. Irmãos, nós fomos estabelecidos na obra de Deus para sermos cooperadores, na salvação dos perdidos. Ninguém nos constituiu, nada além disso, nada além de cooperador da obra. Cooperador da obra em todos os sentidos, no trabalho, cooperador da obra no sentido de salvar os perdidos, não só evangelizando. Às vezes a parte mais difícil já foi feita, o irmão chegou na igreja e daqui a pouco aqui ele não se sente acolhido. E daí ele não permanece. Nós somos, irmãos, instrumentos de salvação dos perdidos na mão do Senhor ou pelo menos deveríamos ser dentro e fora da igreja em João 21, 15 ao 17 diz assim tem uma passagem que é muito interessante que é a passagem onde Jesus é, fala com Pedro eu vou ler para os irmãos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 Tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem aqui ela é muito significativa, irmãos. Porque Jesus perguntou três vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? Tu quer demonstrar o teu amor por mim? Tu quer andar nos meus caminhos? Tu quer ser um servo fiel apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, e novamente perguntou, apacenta os meus cordeiros, e a terceira vez que Jesus perguntou, Pedro inclusive se entristeceu, porque ele disse assim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, mas mesmo assim Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, então irmãos, esse dado que eu trouxe aqui, de 30 milhões de almas que estão fora da congregação, deveria ser um dado que deveria nos preocupar, deveria ser um dado que deveria levantar uma bandeira vermelha para que nós pensássemos sobre isso, o que, que acontece, por que muitos irmãos chegam na congregação, recebem a palavra, e acabam saindo qual é a nossa responsabilidade nisso não que nós tenhamos responsabilidade sobre todos os irmãos que saem da congregação é óbvio que não mas talvez de várias formas nós pudéssemos ajudar nós pudéssemos fazer parte de alguma forma daqueles que são cooperadores para que os irmãos permaneçam na igreja. Eu quero ler mais duas passagens com os irmãos. Em Atos 5,19... Perdão, é, irmãos, essa palavra está em Provérbios 6, no, capítulo 6, versículo 6 ao 19.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 essa passagem ela talvez não esteja diretamente relacionada àquilo que nós estamos conversando agora mas se nós fizermos uma se nós meditarmos se nós fizermos uma reflexão nós vamos ver que muitas vezes a nossa atitude dentro dessa dentro desses versículos dentro desses versículos que foram mencionados é o que afasta os irmãos da congregação é o que nos tira, muitas vezes, da comunhão. É o que tira os irmãos da comunhão. Porque quem tira os irmãos da comunhão é somente os homens. Deus não tira irmão da comunhão. Aquele que está firme no Senhor, ele continua firme no Senhor. Mas talvez ele vai procurar uma outra congregação. Talvez ele não ache nenhuma outra congregação, porque em todas as congregações existem homens. Né? E onde existe homem, existe problema, existe pecado. Então, eu gostaria que os irmãos refletissem sobre esse versículo e que cada um de nós fizesse uma introspecção e analisasse o quanto nós podemos cooperar para... Que os irmãos que chegam na igreja, para aqueles que fazem parte da congregação, permaneçam, se tornem maduros, sejam, se tornem anciãos, se tornem aqueles que acolhem, se, tornam aqueles que, se tornem aqueles que venham a fazer com que os demais permaneçam, ao invés de nós simplesmente cuidarmos de nós mesmos, da nossa relação com Deus, quando cuidamos da nossa relação com Deus né? e deixamos que as ovelhas que chegam na congregação estejam simplesmente ao Deus dará, da como, como, como se diria no mundo. Né? Amém, irmãos? Eu quero ler uma última passagem aqui. A maior lição que Cristo nos deixou foi o amor. Entregando a própria vida por cada um de nós. Nós somos pecadores. Nós não tínhamos mérito nenhum quando o Senhor entregou a vida por nós. E nós, pela graça do Senhor, recebemos a vida eterna, salvação, filiação. E hoje, fazer a obra do Senhor dentro daquilo que o Senhor determina na sua palavra, faz parte da, da nossa vida espiritual. Então, irmãos, que os irmãos possam refletir sobre o que foi falado. Eu quero pedir perdão se alguma coisa não foi bem colocada. É... E quero pedir que cada um de nós venha a ter essa, esse discernimento. Amém, nós Eu vou orar para encerrar. Amado Deus e Pai, eu quero agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos contigo. Quero te pedir perdão por... Uh, se alguma coisa que aqui foi falada não foi da Tua vontade, se houve algo que foi distorcido, eu quero pedir que o Senhor venha a clarear a mente e o coração dos meus irmãos, Pai, para que eles possam compreender a intenção da pregação, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a iluminar cada mente cada coração. E eu te louvo, glorifico o teu santo nome, por tudo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.